Deus faz grandes coisas na nossa vida e a conversão é uma delas. A conversão não é obra de um momento, nem do acaso. É o trabalho do Espírito Santo na vida do ser humano. Dizer que está convertido ou fazer parte da igreja em si não quer dizer que realmente estamos convertidos. Jesus tinha um discípulo que era um líder levava a mensagem a outras pessoas e levou muitas almas aos pés da cruz, mas ele mesmo ainda não tinha a experiência essencial. No livro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32, Jesus disse assim, Disse também o Senhor, Simão, Simão, Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Era um grande homem, um homem dedicado, um homem trabalhador, um homem que tinha paixão pelas almas, mas faltava algo dentro de si. Ele precisava de uma experiência maior. A Bíblia diz que ele não era convertido. Existiam muitas arestas em seu caráter que precisavam ser removidas. Quem sabe eu e você podemos estar fazendo parte da mesma experiência. Podemos estar levando a palavra de Deus para os outros, salvando outras pessoas e às vezes a nossa salvação está comprometida. Precisamos dessa experiência genuína e Deus quer te dar essa experiência no dia de hoje. Que Deus te abençoe.